Minha gente, vamos nós para mais uma aula, vamos chamar de aula? Não sei. Há três anos, quando comecei com esses vídeos, minha intenção era ajudar as pessoas com explicações, com exemplos, com demonstrações. Mas com o tempo eu fui percebendo que as pessoas já sabem de tudo, elas não precisam de explicações. Então, uh, fica até mais fácil para eu editar, porque eu filmo, eu edito, eu posto e depois, lógico, tem pessoas que agradecem, tem as pessoas que se inscrevem. Uh, muito obrigado para as pessoas que se inscrevem e dizem coisas interessantes, coisas boas. Mas, vamos nessa aí, sem perder tempo, porque você não precisa de explicação, estou certo? Parabéns. Então vamos nós. A dona dessa bota reclama que ela tem, ela consegue calçar com facilidade, mas na hora de tirar é difícil. Ou contrário, sei lá. O que eu vou fazer? Vou colocar zíper, né? Colocar esse zíper todo aqui na bota dela, né? Não, só um pedaço, lógico. Certo? Eu vou pegar, vou fazer um corte desse daqui que eu já fiz. Certo? e vou colocar a zíper aqui o zíper né? temos aqui zíper eu meço um pouco a mais na tema aqui zíper eu não vou usar todo esse daqui isso aqui é um rolo enorme de zíper fechecler Há é, uns dias atrás até fiquei sabendo um outro nome que eu não conhecia. Mas eu estou colocando aqui, mesmo que você, você já sabe, mas eu vou falar isso do mesmo jeito. Esse cursor colocado aqui, ele quando ele puxado para baixo, assim, ele não desce. Nous commençons à 200 000, 250, 300 000, 350, 400 000, 450, que dit-on 500 000 Tão rápido quando quanto pode ser. Agora só os remates. Tirar esses pedacinhos de linha aqui. De né? um acabamentozinho. Aquilo que faz a diferença. Hum. É isso, se inscreve se você não é inscrito, se você já é inscrito, comenta, faça seu comentário, diga o que está faltando, diga o que está sobrando, tá aí, ela agora pode calçar as botinhas dela abaixando o zíper, encaixa os pezinhos fofos, número 35, Pequeno. tchau gente valeu